Olá, este é o vídeo de apresentação do módulo 3 da Disciplina Educação, Mídias e Tecnologias. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. Então, o módulo 3 tem como tema Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos. O que vamos aprender neste módulo? Então, nós temos quatro unidades. A unidade 1, Educação Aberta e Cultura Livre. A unidade 2, Recursos Educacionais Abertos. Unidade 3, Direitos Autorais. Unidade 4, Licenças Abertas. O objetivo deste módulo, compreender a importância da educação aberta e dos recursos educacionais abertos para aprendizagem em rede e colaborativa, conhecer sobre os direitos autorais e aprender a operacionalizar as licenças abertas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Na unidade 1, nós temos o tema Educação Aberta e Cultura Livre os principais conceitos e ideias que serão trabalhados. o que é educação aberta, o surgimento da proposta de educação aberta, as principais características da educação aberta, o que é cultura livre, a cultura livre e os recursos educacionais abertos e como implementar uma política de educação aberta. Aí nós temos como principais autores, é, alguns autores que tratam da questão dos recursos educacionais abertos, práticas colaborativas e, pra, e, e políticas públicas. É, nós temos também um guia de bolso da educação aberta e também o um material Inovação Aberta em Educação, Conceitos e Modelos de Negócio. Então, esses autores que estão mencionados aqui: a Andrei Namorato dos Santos, a Débora Furtado Teomiel e também a Débora Sebriã e a Priscila Gomesales, são alguns autores de referência sobre a discussão de recursos educacionais abertos no Brasil. Aí nós temos a unidade 2, recursos educacionais abertos, e nós temos como principais ideias e conceitos o que são os recursos educacionais abertos, os RES, é, os princípios dos RES, direitos autorais e licenças abertas, a trajetória dos RES no Brasil, os benefícios dos REA na educação e as práticas abertas, o que caracteriza um REA, as permissões ou liberdade para reusar, revisar, remixar e redistribuir, fluência técnico pedagógica em REA e por que compartilhar de forma aberta. Os principais autores. São Débora Furtado e Teo Amiel, que falam da educação aberta, dos recursos educacionais abertos no Brasil. Nós temos também o um material sobre influência tecnológico pedagógica em recursos educacionais abertos. E nós temos também o um material produzido aqui na, na GEAD, a professora Ana Carolina e Eliane Matos Piranda, sobre recursos educacionais abertos e a promoção da autoria discente. Ah, na unidade 3, vamos falar sobre os direitos autorais. Então, os principais conceitos e ideias são é, o que são direitos autorais, quais são as criações autorais protegidas, nós temos a pro, é, propriedade intelectual, propriedade industrial, direitos do autor, entre outros. Nós temos também algumas leis que regulam os direitos autorais, a proteção autoral na internet, é, direitos autorais, que são as permissões de uso, de citação, trecho, a questão do domínio público e também plágio. Direito de imagem, regulado pela Lei, é, lei Geral de Proteção de Dados, 13.709 de 2018, e também a questão do uso ilícito ou não autorizado de dados é, retirados da internet. Nós temos como principais autores a Alain Rocha de Souza e o Theo Amiel, que falam sobre o direito autoral e educação aberta e à distância, e nós temos um vídeo também que fala sobre essa questão do domínio público. A unidade 4 vai falar sobre as licenças abertas, os principais conceitos e ideias que serão trabalhados. Então nós vamos falar sobre direitos autorais e licenças abertas, a Creative Commons, que é a organização que trata dessa questão das licenças abertas, o surgimento dessa organização Creative Commons, as liberdades e condições das licenças abertas né, da Creative Commons, como usar as licenças da Creative Commons e os formatos abertos que permitem que você possa ter um livre fluxo do conhecimento, né? A ideia de formatos abertos é que realmente o conhecimento seja democratizado. Os principais autores. É que, é, Maria Valente e André Ruang, que falam sobre a Creative Commons BR. E aí aqui tem toda uma orientação de como é, utilizar essas licenças, qual é o significado de cada uma delas. E desejo a todos bons estudos.